mas ela também é essa e a outra é tem assim caça a mesma coisa a única diferença dessa amarela é que ela é uma antena mais trabalhada mais cheia de detalhes então uh, aí o pessoal que vê o vídeo aí na entrada tiver interesse a descrição tá embaixo do vídeo e nós já vamos encerrar o vídeo porque ele já tá ficando meio longo pediu o pessoal para se inscrever no canal e deixar o like e vamos ao vídeo boa tarde dos amigos hoje fazer um vídeo aqui eu vim no cascaeiro aqui lá nas canas, vamos ver o que nós vamos achar de importante aqui às vezes acham uns cortes aqui bonito então, Nós vamos fazer um vídeo hein? nós vamos ver o que nós vamos achando aqui mesmo achar bonito aqui nós, nós vamos pegando tá. olha aqui, a aqui tá até bonita. Vamos dar uma olhada nela aqui. Uma olhadinha nela aqui cá. Ela, ela mostra um pouco a aparência. Mas vamos caçar outra. Tem é uma no chão aqui meia avermelhada. Vamos passar uma aguinha né? para ver se é a um Ah, bom. Esse aqui. Para quem não conhece, esse aqui é uma magnetita. Esse aqui é uma pedrinha pesada. Aqui no meio de descascar de vez em quando eu acho argum. É muito pouca delas, mas acho alguma pequenininha por aqui. Então ela é interessante, muita gente não conhece esse tipo de pedra. Então vamos caçar mais alguma coisa. Hoje eu vim fazer um vídeo aqui em cima, aqui no Quartos Rosa, aí aproveitei para passar aqui. Mais umas pedras bonitas aqui, tá brilhando com o sol. Vamos ver ela molhadinha Uns cortes aí, tem umas transparência no meio. E esse aqui é bonito. Ele está se dando pra ver na. Né? vai estar para ver no vídeo, mas tem umas partes aqui bem bonitas tá furo, só morrer aí uns cortes até bom ver se nós achamos mais alguns bonitos por aqui a magnetita não está achando ela uma pedra também que está parecendo que é bonita ela que nós vai achando mais umas aqui nós já vai mostrando nós nós achamos aqui uma comer parece que ela está bonita vamos ver se não é aqui ela e não arrancar não agora faltou alguma coisa para arrancar né? ela é uma meia fumeia também tá muito bonita aqui um outro uma outra magnetita usando pequenininha ó bem pequenininha dá uma lavada né bem pequenininho vamos, vamos ver se nós consegue aqui umas pedras mais bonitas Tem algumas aqui bonitinhas. Parece que aqui tem uma coisa bonita. Bonitão. Não, não tá muito bonita, não, mãe. Olha uma outra aqui, ó. Parece que já tá meio. Essa tá mais bonita. Essa é um fumezinho, tá bonitinho ele. Vamos deixar ele aqui dentro da água. Um outro fumezinho aqui em cima. Aqui esse tá mais feinho. mesmo sem assim, ter uma transparência é tão pior não vamos então, ver o que que vai dar aqui no cascairo né então a cabeça parada detector o deptor, o deptor já achava ele aqui outra aqui. outra cabeça de parafuso Se tiver caçando com o detector já bate um punhado de coisa deixa rapaz, nós achamos uma bonita aqui ó vamos até molhar ela aqui ó está brilhando essa tá bonita, hein ó rapaz, é o quartozinho o ajeitado, limpo ui esse nós vamos levar, né está tá bonito então esse nós leva ele, pra nós ajeitar aí as coleção aqui atrás também tem mais um aqui mas esse tá mais feio é mais feio um pouco como é que ele tá na água aqui mesmo assim tem uma parte muito bonita por dentro mas está mais mais leitoso bom vamos caçando mais por aqui quem sabe nós achamos uma magnetita bonita um triângulo de chapa que é ferro então nós vamos caçando aí um, fazer um vidinho aí que ficar bom lembrar os amigos aí para se inscrever no canal aí deixar o like o canal possa crescer e não esquecer de ativar o sininho aí para quando tiver vídeo aí o youtube notificar a pessoa Então vamos ver uma pedra aqui, então uma pedra parece que ela está muito interessante. Vamos dar uma olhada nela. É uma ponta fumê. Está dando para ver no vídeo aí. ela é uma ponta muito bonita. Essa é uma ponta fumê. Mas, como você diz aqui ó de vamos estamos sempre caçando alguma coisa vai estar tá sempre um meio é caçando esses cascaios sempre tentando achar alguma coisinha mas de vez em quando a gente acha né a gente sai procurando uma hora acha alguma coisa agora aqui tem uns cascos aí meio grande opa, acho que nós achamos outra magnetita opa, não é não é uma turmalina é um pedaço de turmalina e bonito hein muito bonito hein? ué é ter malina no quarto é normal né mas essa nós leva e vamos caçando mais alguma coisa por aqui agora Logo, logo, com 5 mil inscritos, nós vamos ter um sorteio. Nós vamos sortear um detector iônico, um diamantinho e mais umas coisinhas. Assim que chegar mais perto, a gente já vai avisando o pessoal. Como é que vai ser o sorteio. Mas vai ser um sorteio bom. É uma lembrança né, para os amigos aí no canal, né? depois a gente vai ter mais outros pela frente eu achei uma pedra aqui que ela está interessante então nós vamos parar de falar aqui para nós ver ela ah mas não é sei aqui era uma magnetita mas não é mas está então uma pedra uma pedra aqui que vai uma magnetita em formação Será? É. Vamos passar o imã nela para nós ver. Não, não é. Não é uma magnética informação. Então. Essa não é. mandando meio devagar aqui porque não você passa as pedrinhas e não vê as pedrinhas no meio do cascói é porque... aí às vezes ela tá no meio da às vezes ela tá no meio do cor hein? eu vou dar só molhadinha nela ali nem vou tirar ela mas tá muito bonita agora tem uma outra aqui para baixo e parece que ela tá bonita viu uma lavada nela melhor aqui. Ah, essa já tá mais. Esse aqui é um quartzo meio amarelado com enxofre. Aí o pessoal que às vezes não conhece, ela tá suja. Se limpar ela mais limpinha, ela vai ficar mais transparente. É, só não dar uma limpada nela já melhorou a transparência essa também nós é leva para nós limpar ela bem limpinha e vamos seguindo aqui mais para frente um pouco às vezes a gente tem que agachar achar as pedrinhas que tá mais bonita porque às vezes você você passa e não vê elas aqui mesmo é uma pedra bonita tá sujo aquela tá bonita mas tá uma sujeirinha boa aqui tem uma outra também né? esse é vídeo esse não deu certo não agora vamos ver se nós achamos mais alguma bonita também já já nós vamos encerrar o vídeo Não vai ver mais alguma bonita aqui por perto opa parece que eu vi alguma coisa interessante aqui hein? ó dá só um mano dá só uma olhada rapaz e pior que parece demais um meteorito será mas é um pedaço interessante parece que está cheio de uns negócios meio verde nas lateral dele aqui ó. Vou olhar ele para ver Ele tá interessante, rapaz É uma pedra, uma pedra pesada Parece que ela tá meio De acordo de chocolate Um lugar parece com uns pingos verde Interessante cara. Muito interessante ó. Será que ela pega rima? Vamos fazer um teste ó. Rapaz, ela pega assim, ó é bem, não é muito forte não, mas pega ó não, mas dá para notar que o imã pega nela agora o que está mais interessante já tem uns lugares que parece que não é marrom, é verde não é preto aí o ema está pendurado nela interessante. Hum. Ela contém ferro, nela contém porque ela está pegando lima. Hum. Rapaz, eu acho que valeu aqui achado, viu? É um possível meu teorito. Quer dizer, não, não tem aquela característica preta, né, que o meu teorito é meio queimado mas ela está derretida por cima a não ser que o material dela seja diferente né não é muito a minha especialidade meteorito não mas essa nós vamos guardar né essa estava rolada aí junto ela está tudo quebrada e deve haver mais pedaço dela para algum lugar aqui porque isso aqui parece que é um pedaço de uma tampa dela uma capa Então nós vamos já encerrar o vídeo. O vídeo está ficando longo. Mas valeu, hein? E agora já, já valeu aqui a expectativa. Porque, quem sabe, seja um meteorito mesmo. moiando aqui, ver se não é acho mais alguma coisa bonita, mas não tem não tem então, uns pedacinhos que ver se eu acho pedaço dela mas não é pedaço dela não pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like para que o canal possa crescer e logo nós vamos ter mais uns vídeos bacanas aí pela frente e até o próximo